E vamos complementar com esse outro tarô. Já vou colocar mais para cá porque eu já vou trazer a mensagem do oráculo. Escorpião, para você é como se estivesse vagando sem rumo, porque você não estava por inteiro se sentindo completo na sua vida. E isso tirava sua atenção, se tornando um momento de muito desafio, onde nada acontece como você gostaria. Mas... Se você analisar, verá que tudo está seguindo a natureza das coisas. Por mais desafiador que seja o cenário atual, há um motivo, uma natureza em fluxo por trás, de modo que nenhuma situação seja desnecessária. Há utilidade em cada momento. E é isso que acende uma faísca luminosa. No seu caminho, te ajudando a enxergar a estrada que está percorrendo. É como se as alegrias estivessem de um lado e você do outro. Há uma distância que não te faz sentir essa liberdade de ser você, por N motivos, que te prendem a um estado de desconfiança por tudo o que vem acontecendo. As mentiras, as trapaças, o que roubaram de você, te fez com que você ficasse sem saída preso em suas emoções e não vendo que a felicidade é para você também, que você é merecedor e que passou por essa fase difícil, mas não deve continuar carregando ela com você. Você não merece, pula esse obstáculo, dissolve a parte ruim de dentro de você e se supera cuidando de você que os porquês dos acontecimentos, das conexões, da natureza, como as coisas caminham na sua vida, vem depois. Depois de cuidar de você, de resgatar a sua força interna, você vai conseguir obter as respostas que você procura e se alinhar com a felicidade que te espera. Tudo é fase, e até mesmo a parte ruim, onde só chove, tende a passar, dando lugar ao sol. É, nave espacial, não tenha medo de cantar. Tem algo te limitando, como se ter o seu jeito, a sua personalidade, o seu ponto de vista... Fosse errado. Disseram que você tinha que ser diferente do que é. Porque se esqueceram de que Deus não erra nunca. E você é muito maior. Brilhante. Com uma capacidade infinita dentro de você. Só não tomou consciência disso ainda. Porque estava procurando fora... O que já existe dentro de você. E quanto mais você se aprofunda em você, menos poder você dá ao outro. Tá bom? Gratidão.